E, esse depois, casa, poder, café, ah, e... Olá, eu vou um de mulher mais eu estou aqui, estou tomando a porque eu decidi, Se eu compraria, se eu não compraria, eu gostei. Então vamos lá, vamos assistir. Olha, A primeira peça que eu escolhi foi esse vestido, ele é todo camuflado, tem essa rendinha no colo e a manga boca de sino, mas a manga tá grande, então teria que fazer ajuste isso já começa a não ser legal. Por R$ 49,99, ele tá muito bonitinho, mas tá muito curto, então eu não usaria ele puro, usaria ele com uma legging preta ou marrom ou de repente cinza. Ele tem um tecido assim mais acetinado, macio. Então eu não levaria esse vestido não, tá? Ele é bonito, mas eu não levaria. Em compensação, essa jaqueta eu amei por R$ 49,99. Ela tem o ta meu tamanho, ficou tá tudo perfeito, o tamanho da manga, totalmente ajustado no meu corpo. Já a saia precisou ser tamanho G. Ela tá por R$ 39,99, mas vestiu super bem. Ela tem esse desenhozinho de catavento, esse babadinho assim na ponta que dá esse, todo esse caimento, esse, esse malemolejo. Tem essa, essa fitinha na cintura que deixa a saia toda repolhudinha em cima, mas a, na jaqueta não dá pra ver. Mas olha, levaria com certeza. Aquela roupa que você leva pra casa, veste, não tem que fazer ajuste, não tem que fazer nada. Amei essa composição, adorei. Esse vestido, não precisa nem dizer que eu apaixonei por ele, né? Amei, amei. Ele ficou perfeito também, um vestido com precinho R$ 49,99, super, super justo. Ele lindo, comprimento ótimo, tem a composição de cores linda e ficou até muito bonitinho com esse tênis vermelho. E aí você pode ver que ele tem não é muito apertado, as cavas estão numa regulagem super boa, na gola também, atrás tem um botãozinho para poder você abrir e fechar para poder vestir cintura com elástico. Ele é um tecido assim fininho e tipo um voalzinho, mas ele não é transparente, ele fica super tranquilo e olha, inclusive tem até o forro que dá essa, essa tranquilidade. Então assim o vestido ficou maravilhoso, eu amei. Já essa blusa não levaria mesmo uma influência, uma mensagem nessa numa blusa, nem pensar. Ela só ficou aí para composição da calça mesmo, tô fora. Agora a calça por R$ 59,99 ficou incrível. Meu tamanho de 42 ela é stretch, então olha ficou super confortável cheia de pet destroyer, cheia de tendência por 59,99 precinho muito muito bom ela ficou super confortável não estava apertando em nada e ela assim naquele modelo skinny né então que vai justinha de cima embaixo mas eu achei que não ficou nada incomodando ela não estava apertando demais tava uma peça super confortável então assim levaria para usar saindo da loja com ela né muito muito confortável amei essa calça e aí sim essa blusa ok eu faria essa composição uma blusa de malha com esse colo aí com essas estampas silcada de flores vermelho em tom alaranjado e com esse ombro vazado que é super tendência essa cava atrás, então, que ficou super legal, só que muito cavada, né? Eu teria que usar um outro tipo de sutiã. A regulagem atrás também poderia ser feita para diminuir. E assim, amei essa blusa, ficou lindo, o tom de azul tá lindo. E é isso eu queria te mostrar. Essas foram as peças que eu escolhi para experimentar no trocador, para poder mostrar as composições, os tamanhos e os preços da liquidação da Lider Magazine. E é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um gostei para ajudar na divulgação de, do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, aproveita agora e se inscreve no canal. E é isso. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.